Eu não deu nada, isso Por favor, impostor pô. Deixa eu ver Ah, eu quero ser impostor, mano Esse mapa é muito bom você ser um impostor, velho Porque o mapa é gigante, velho Ah, mano, desligaram a luz lá Os meninos se viram pra arrumar, mano Eu vou arrumar a temperatura Pronto Eita, morri Ó, eu, eu, vou, eu vou de rataria esse jogo eu, já vou, eu vou instapar as câmeras Em vez de fazer teste aqui agora Eu vou de ratão Esse aqui é o famoso Pega-bobo Nesse mapa Apelidei Pega-bobo, ó Ó Galinha Eu falei que esse aqui é o Pega bobo mano Meu Deus do céu Nossa, solta o corpo mano Outro corpo Salve família Cuco Rapaz, vi os dois corpos Beleza? Então, o segundo corpo que eu vi foi o do Arthur Indo na cafeteria apertar na mesa Só que acabou que eu vi o corpo no meio do caminho Aí, eu acho que tem um pouquinho de sangue na sua mão aí, Galo que eu tava vendo pela câmera lá, meu paizinho Acho que tem um pouquinho de sangue aí do corpo vermelho Onde, mentindo, onde que eu tava? Galo Onde que eu tava? Onde que eu tava? Você já no abriu a da câmera? Onde que eu tava? É. O último da câmera Eu não eu nem, nem na perto câmera. da câmera Eu não tava nem perto Eu matei na câmera? Calma, calma aí, calma. Galo você tá exaltado, Paizinho, calma, Galo. Eu tô exaltado, eu tô sendo acusado. <risos> mas você tava fazendo oh, oh. o que, Galo, então? Eu tava indo lá no meio fazer aquela teste <risos> da temperatura, pra você ter noção. Eu não tava nem perto. Na meio, câmera. Galo, tava nem perto temperador. Eu Galo, temperatura? Eu vi o Galo matando ao vivo na câmera. Tinha um rapaz comigo ah, na câmera, mas eu, eu acho que ele não viu junto comigo. Fui eu, fui eu, Marquinhos. Mas você não tava telando na mesma câmera que eu, né? Não, não. Só que eu vi o corpo, eu não vi o corpo. Você viu Aí o John é a prova que viu o corpo. Eu vi o galo matando. Eu! Eu vi o Galinho eu, eu, eu matando ao vivo. Ser... Eu já vou dar meu voto no Galo. Vota quem Olá, quiser. Viu? O John, o viu? John tava o comigo meu... na webcam, mano. O, o John... John tira a conclusão dele, mano. O John viu? O John viu? Ah. Nossa, esquisparam o Galo. Muito obrigado. Que obrigado. crime, é, obrigado. galera. É, agradece mesmo, Galo. Agradece. Botou, que botou. crime que vocês fez, velho. O Galo vai matar eu, mano. Eu vou lá de novo pra câmera. O famoso pega-bobo. O Dudu tá muito papel, pãozinho. Então acho que já não é o Dudu, eu e o John nós está safe, mano. Eu e o John é full safe, velho. Ó, o Dudu parado fazendo até. Lembra, não, que o Marque... um lembra que o Marquinhos tinha acusado o Galinho. É, é muito vago. É muito vago. Porque se eu fosse assassino, por que eu ia ser burro de matar logo o cara? Por isso que, que o John não me ajudou, ah, mano. Não, safado, mano. velho. O Galin, ele. O Marquinhos disse que viu ele matar o cara nas câmeras. O Galin é. agora matou o Case e o John tava defendendo ele. Porque ele disse que eu não viu que o Galin, tá? Eu, eu, eu, eu, eu votei no Galinho na passada. Eu votei no. Eu... Olha o John eu, gaguejando, do, do, do mano. Do case, tá. ó, ó, tem dois assassinos, lembra disso, não é um. É olha oh, o galo! Se não vi o ah, ah, viu tá. galinha, era melhor tirar o galinho, porque se ficar um. Ó, oh, vocês vão por consenso, mas olha quem tá pagando demais, mais neutro aí, ó. Oh, se a gente vai morto aí no TR-10, faz teste aí, mano, É, eu, é, eu falta as minhas testes, tô trolando. a última teste que é minha, eu acho. GG. Pronto. GG? <gasps> Nossa, faltou um pedacinho. Meu Deus. Oh, eu. eu. Eu tenho quase certeza que é o Step. Sabe qual é o problema? Eu sou Daltônico, mas eu, eu acho que, que é o que eu vi o Step matando. Mano, não, não é eu. Mas, ó, eu tiro o meu da reta porque eu tinha a é, chance de matar o Gugu. Eu, eu, eu só tenho mais uma peça que no então, express, me é. Se pai é a última testa pra gente ganhar. É, um é, eu, eu também acho que o Pai ganhar por teste. falta uma pra fazer. Mas eu suspeito do John e do Cid, de não, Step. Não, não, eu, sim, mais, eu então. tenho quase certeza que foi o Step. Você eu sei que não é porque você estava meio longe do corpo, mano. Eu vi a animação. A hora que eu fechei o negócio eu vi uma animação e o corpo É o John, então. É o John. John, é o John, É o John. O, John, o, o Step o não dele. é porque eu tenho o alibi dele, cara, ele tem meu alibi. É, né? mano, é o John, é. Eu acho que é o Step, mano. Eu, eu, eu, eu tenho quase certeza que eu vi esse falar. Olha o seguinte, assim é Raiz, cara. terceiro impostor, mano. Mano, tá só skip, só skip, não sou eu, não. É engenheiro, Aí deixa é, eu, eu ver. É o John e o Galim, viado. viado. O clipe, né? não, você não é impostor, você impostor, vem com nós. vai dar hora, hein. Um, dois, três. Óberg, tá aí? Nossa, eu ia reportar na hora, Case. Tu viu oi, oi. Tu, eu, eu acho que não foi tu. tu viu eu também acho que não foi tu, velho. Pior que não, velho. Ó, eu tava, eu tava na câmera de segurança. Eu vi viu o Dudu passando pela câmera. Tava longe, uhum. lá daquele chuveirinho. Eu vi o Marquinho e o Nibolas. O resto eu não vi não. Eu falo que eu vi. Eu vi, eu vi o Nibolas do 15. Onde? Mas eu não vi eles matando. Eu vi eles na Você câmera. Você viu o Níbulas aonde? na câmera. Tava não. lá, não, não tem o espaço. Mas, mas, que... gente, eu acho que é muito pouco pra votar ainda. Vamos skipar e ficar de olho no Singe hum. Singed hum, um Raiz, Herói, mano. Sim. Então eu já vou ficar defendendo o Singed, mano, que aí ele me defende também. E Jazinho nós é mata ele. Não precisa ser agora, não. Lá pro late game, nós manda ele de base. Trolei de matar ele, mano. Trolei muito de matar ele, rapaz. Trolei muito. Mas eu já sei, eu posso incriminar o Níbulas, porque o Singed estava incriminando o Níbulas. Aí a gente vai fazer o Níbulas ser quicado, tá ligado? Eu tinha ido no, no reator, né? Na parte de cima. Eu tava perto da sala de câmera. A hora que eu desci, passou o Kenzie e o de por mim. Eu fui pra sala de câmera e logo em seguida, quando eu fui voltar, eu vi o Kenzie descendo na câmera, eu vi ele descendo. Aí eu voltei. Nisso que eu voltei, eu achei o corpo, corpo preto na parte de cima da, da sala de câmera. Ai, é... o, o Singed que morreu, mano. Ele tava incriminando quem, o Singed? Nimbolos. Oh, pra onde você foi? Mano, eu tava lá... Tá, sabe a hora que pingou o reator? Eu não sei se é o reator... É o reator é. Né? É da mãozinha, Vem né? Reator. Então, Sim. eu fui pro da direita, alguém já foi no da direita, aí eu tava indo pro da esquerda, tava vindo eu, Singed, aí quando eu e o Singed eu, eu, chegou, o John tava primeiro que nós, aí nós foi vazando, mano, tinha... aí eu fui descer full Sim, não, pra debaixo da elétrica, mano, fazer a missãozinha dos, do... Da linha amarela, tá ligado? Dos ah, mas você tava com o e, e ele e, morreu. E daí, daí, qual daí, claro Pior que acontece? tava, o não John também tá tava. O dois Galo dois não dois matou dois ninguém, dois galera. Matar o Dudu, velho, tá espertinho. Não, fora que a palavra contra a palavra. claro, pode muito bem ser o é John, mas eu não quero culpar o John. Eu não quero incriminar o John, tá ligado? Relaxa, rapaziada. Deu é pra passar. Cadê o John? Deixa eu andar com ele aqui, ó. Vou andar com ele e não vou matar ninguém. Mas meu dedo coça, mano. Eu não consigo não matar, velho. Eu vou voltar a andar com o John agora. Nossa. Você tava eu. sozinho, John? Não, tava atrás eu, dele. Eu, eu tenho certeza que o impostor ele matou e entrou no. Porque do lado do corpo tinha um bagulho de um buraco. Fodeu, um o buraco sabe que ele sou entrou, eu, hein? Entrou véi. no buraco, certeza. Porque é do lado do buraco que tava o corpo. Mas então, então eu... é quem eu tava com vocês, não é? Dessa vez eu acho que. Eu não sei, eu não tô salvando o Marquinhos tipo, eu, eu, eu... eu posso até incriminar o John Do jeito que Ó, foi, tá ligado? Só, mas eu não, mas eu ele não ia eu... ser burro, mano ele Eu não vi ia ser o Marquinhos parecia que tá pagando de Nelson Ó, são é dois, ali. São dois... Ó quem, é quem não tava tá tá com vocês, vocês era o Níbulas, eu e o Arturuzi Mano, só eu, não eu não matei, galera O que, que o Galo tá rodinha, fazendo, pô. mano? Mano, como que você pode incriminar eu, o Marquinhos? Porque eu vi você chegando primeiro Eu vi você olhando o corpo depois Não, eu não quero te incriminar eu não quero, eu não te incriminei, o John Os dois estão se tá acusando o jogo todo, né, velho? Vocês estão percebendo é. isso aí também, né? Não, eu não acusei que ele, que... mano. Eu tô dando uma contra-resposta porque véio. ele tá me julgando. É o segundo corpo que não, ele me eu julga. Eu, eu, eu, não, dessa vez eu nem falei seu nome, Marquinhos. Dessa Iiii. vez eu falei que vez eu Mas você jogou, jogo. jogou eu duas vezes, viado. Você jogou eu duas não, vezes, a pô. A primeira só. A primeira porque o Cindy tava do seu lado. Mano. Eu vou ser sincero. Eu tô suspeitando tanto eu do John vai, mano, quanto do tá tá Marquinhos, aí. mano. Porque os dois podem estar tá na psicologia ligeira ali. É, se vocês quiserem votar em mim. Tá Ô, com John, você mano. é o um impostor, eu John. Você velho. é o um impostor, Marquinhos. Ah, uma, só. Só tem é, cuidado tá pra a gente não tomar double kill, bag. John e Marquinhos. Tô de olho ali, mano. Merda, trolei. Mas peguei free kill aqui. Nossa, eu fechei nós três aqui. Nossa, de novo eu vi o um corpo junto com ele. Ó, oh, tava eu, o Kenzie, quem mais? Era o Arthur? Era. era, era, nós três. O único que não tava perto era o Step, mas o Step eu tenho certeza que não é, tenho certeza absoluta. A única pessoa que pode ter matado esse, essa pessoa aqui é o Galim, Não, mas você me acusou de um de, ativo eu ativo vou ativo de, Galinha, de Galinha, porque ah. tem dois impostores é, e como tá. é um cara que tem um álibi nele, então... Mas presta atenção que o João tá inocentando o Step, mas não tem nada que comprove. Vocês podem até tirar eu. Eu mas posso não posso defender o Galinho. Eu e o Kenzie e o Arthur estavam andando junto o tempo todo. Não tinha nem é, como... Ele Sobra Step parecido. é o Galinho. E por que então, que não é o Step? Por que que você porque, tem certeza que não é step? Porque, porque o, porque o Step? Por que não é o C, Porque O Step teve duas, duas vezes que eu vi ele fazendo as testes e eu fiquei olhando só de zóia, de butuca, e eu vi a barrinha subindo. Não tem como ser... Ah, mas eu garante que a gente fazendo só por causa que a barrinha subiu. Pode ser qualquer um que fez, mano. Mas vamos se quiser, no, tirar vamos é. no galinho, vamos no galinho oh, mano galinho mano Mas esse é o pai viu mas tá andando muito junto isso é foda fodeu fodeu vou ter que ficar aqui de Nelson eu ia matar na stack, rapaziada mas eles se mexeram na hora tá ligado Ah, não, ah não, aqui... Eu vou colocar Nossa, aqui ó, o corpo. Em cima de nós, velho. Como assim? Na elétrica, tava todo mundo comigo? É, é ué. Ixi, eu tava fazendo hum. a tasquizinha, pior que eu não vi. Eu não vi quem matou, não. Eu Quando eu entrei na elétrica, tava só eu, mano. Não é você. Não é você, não é você. Pô, viado, porque eu, eu não vi, velho, eu tava não. com a testa aberta, Mas, mano, não, não, não a sabotagem... Eu, eu, eu sei que eu sou inocente, velho, eu sei que eu sou não, inocente. Eu sei que você é inocente também, porque numa... eu, eu sou tá inocente. Aí, eu então, sei, eu eu Aquela eu hora o aqui. John falou, velho, que tava andando eu, John, ou Arthur, você lembra, Arthur? Ele suspeitava de nós naquele momento? Ele early game ele suspeitou de mim, mas depois, ele tava suspeitando de um de nós, Arthur? Ó, oh, pega a visão, Arthur, se fosse o, o eu. Não, o não João, é você. O Arthur não, tá falando muito que não é, é o esse. seu, Step. Ele tá garantindo mas muito é que não porque é você, tá viado. Você tá garantindo muito eu, que não que é ter o, ter o ter pro eu, Step pro Step antes que vocês votarem em mim, tá ligado? Vamos no Kenzie, vamos no Kenzie, vamos no Kenzie. Eu fui de Arthur, mano, papo reto. Bom. Didi, didi. Ah, <risos> mano, eu não sabia, tipo, eu sabia que eu queria convencer o chefe para tipo, não sei, tá ligado? Ah, eu sabia que é. ô, ô, ô Galo, mato... O mano, muito... Tá bom, ô Galo, faltou você matar, Marquinhos. Galo! Oi, Oi, eu matei dois, mas que os cara tava na minha bota. Sorte, você teve muita Porque... sorte, você matou o John, não matou ninguém além dele, cara. Ah, o você... Xcavente é... tá aqui, mano. Sorte que é que não, mano, foi estratégia, viado.